Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Tem alguém vindo na casa pela primeira vez? Muito bem-vindos. Bem-vindos também aqueles que se encontram na rede social do Facebook, nos ouvindo, nos vendo. Meu nome é Fernando Toledo, eu sou voluntário na ceia Casa Espírita Irmão de Assis. E na noite de hoje, vou trazer para a nossa reflexão a... O tema Jesus, Mestre do Amor e do Perdão. Falar de Jesus passa a ser algo, para mim pelo menos, uma coisa muito emocionante. Mas antes de nós começarmos, eu convido a todos então que nós façamos uma prece para nos sintonizarmos com toda a espiritualidade que nos envolve, nossos anjos e guarda a nos acompanhar. Vamos imaginando então a figura do, do Mestre Jesus à nossa frente uma vez que ele sempre nos convidou que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome ali ele estaria presente temos a certeza da sua presença dos seus anjos guardiões a nos envolver a nos intuir para que nós possamos trazer uma mensagem de alento de conforto, de carinho e saiamos daqui melhor do que quando nós chegamos. Nós vamos saudar também Maria de Nazaré, a sua mãe, ela que, sendo mãe de Jesus, o nosso irmão, ela simbolicamente é mãe de toda a humanidade. Ela que nos envolve com carinho, com amor, com um manto, que só uma mãe sabe fazê-lo. Ela nos trata como seus verdadeiros filhos, faz com que nós nos sintamos melhor com a sua presença, com a sua luz. Ao Mestre Jesus também, nós agradecemos pela sua presença. Agradecemos por sermos os seus seguidores. Agradecemos por estarmos sempre dispostos a fazer com que nossos irmãos nos sintam bem, Sintam bem na nossa companhia, fazendo com que nós também estejamos sempre libertos, felizes de estarmos uns amando os outros, fazendo com que nós nos sintamos amados. E ao nosso Mestre Jesus, agradecidos que estamos então, nós vamos fazer aquela oração que ele nos ensinou.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 Que assim seja. Então como eu iniciei falando, é, o tema da noite é Jesus Mestre do Amor e do Perdão. E vai estar no capítulo 10 e vou fazer referência também ao capítulo 11 e ao capítulo 12. Mas o, o, o item especificamente não é Jesus Mestre do Amor e do Perdão no capítulo do Evangelho. E a referência que nós vamos fazer ao longo da nossa preleção, então, nós vamos fazer as colocações do capítulo 11 do capítulo 12 assim como outros também. Porque é, de todos os temas que nós abordamos, a maioria é, deles, o importante é a mensagem que Jesus nos traz. Nos 28 capítulos, o último são preces espíritas, mas também é a, a, a presença de Jesus. Mas quem é Jesus? Não sou eu que vou responder. É os Espíritos, quando Kardec fez a, a pergunta número 625 do livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? As cinco letras, então. Jesus.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 Então como eu disse, as inúmeras lições, inúmeras não, são muitas lições, né? inúmeras não teria número, mas as, todas as lições em que nós falamos de Jesus, a mais importante que eu vejo são as bem-aventuranças. Uh, a importância de Jesus entre nós é tamanha, é que a, a história se dividiu em duas partes, antes de Jesus e depois de Jesus. Vejam a importância que ele teve. Ah, Por Os grandes pintores também, eles sempre retrataram Jesus como aquele ser ah, na cruz, crucificado com coroas de espinho, todo ensanguentado. Eu, particularmente, prefiro ver o Jesus iluminado, um ser que, que transmite uma paz, sorrindo, não deixando de lado a seriedade de Jesus, mas um Jesus sorrindo, um Jesus é, que faz com que nós nos sintamos bem cada vez que nós vemos a figura dele. Então, eu prefiro um Jesus sorrindo, um, um ser bonito, um, um ser forte como ele é. Embora, a maioria desses pintores dos, dos tempos antigos fizeram a, a pintura como sendo um Jesus loiro, mas Jesus... Por ele ter vivido na região da Palestina ali, ele é mais moreno de pele. Mas isso agora é só uma curiosidade. Então, esse Jesus iluminado, é, ele é o nosso consolador, ele enxuga as nossas lágrimas, ele nos acalenta, não só para que nós curemos as nossas feridas, mas também para que nós procuremos evoluir com os seus ensinamentos. Muitos são. Quem tem a oportunidade de ler, fazer o Evangelho no lar, ou ler o Evangelho com uma certa uh, frequência, vai perceber em cada lição, tudo aquilo que ele nos traz para o nosso conforto, para o nosso bem. Uh, inicialmente, quando Jesus começou, de fato, a sua pregação, lá por volta dos seus 30 anos, ele andou uh, buscando cooperadores. A maioria deles, pessoas simples, pescadores, era Pedro, André, Tiago, João Evangelista, para não confundirmos com João Batista, uh, Judas Tadeu, Simão, Tomé, Mateus, Felipe, Tiago, Bartolomeu e Judas de Quiriote. Com exceção de Judas Tadeu, que era carpinteiro, e de Judas e de Quiréote, o Judas, né? Ele era Judas era tesoureiro. Todos os outros eram pessoas muito simples. Então veja que aqueles a quem Jesus buscou para auxiliar tinham que ser de fato pessoas muito simples, pessoas que abraçassem. Todos eles, na maioria deles, né, eram seres com defeitos, com virtudes, com vícios, pessoas normais, do meio. Que, que, que Jesus veio a, a fazer a sua pregação. Jesus mestre, né? no, talvez não soe muito bem nós chamarmos Jesus de mestre, mas o que faz um mestre, um professor? Ele ensina. E o que mais Jesus veio fazer a não ser nos ensinar? Eu gosto de colocar a parábola do bom, do, do bom samaritano, onde... É, descia de Jerusalém para Jericó, um homem e essa região onde era a ligação Jerusalém-Jericó era uma região um pouco perigosa, onde salteadores, assaltantes passavam a pegar as pessoas e, e tirar o que eles tinham, principalmente ouro, né? Mas esse, esse senhor ele foi assaltado por dois, dois bandidos, né? E roubaram tudo que ele tinha. Bateram e deixaram estendido semi-morto no chão. Veio um levita e passou do lado. né Veio um sacerdote, não um sacerdote da Igreja Católica, um sacerdote era um dos juízes da lei, mas digamos um sacerdote, também olhou e passou ao, lago, ao largo. E veio um samaritano. E os samaritanos eram aqueles fora da, do contexto da época eles tinham um pensamento mais ou menos parecido com o que Jesus pregaria, que era cuidar do próximo, amar o próximo. Os outros eram um pouco mais egoístas, né? cada um queria cuidar do seu, cada um ter a sua, a, o seu reduto, a, a angariar fundos e era uma a panelinha, como poderíamos dizer. Mas veio esse samaritano, recolheu o, o, o caído, não perguntou se ele tinha partido, se ele tinha time de futebol, se ele tinha dinheiro, plano de saúde, o que ele tinha. Simplesmente ele pegou, curou as feridas, e o evangelho fala que é com azeite e com vinagre, colocou sobre o cavalo e levou até uma hospedaria próxima. E ali pediu para que o hospedeiro cuidasse desse, desse acidentado aí, desse, desse senhor... E que quando ele voltar ele deu dois dinheiros. E que quando ele voltasse, se tivesse ficado mais caro os, os cuidados que ele teria com o, o senhor, ele cobriria a diferença. Por que, que eu cito essa, essa parábola? A parábola, em resumo, ela nos mostra diversas uh, situações em que... Uh, quando se pergunta quem é, quem, quem deixa de ser, é amar o próximo como a si mesmo. né? Fazer o bem, todas as colocações que nós temos no Evangelho, fazer o bem sem olhar a quem. Como eu falei, né? não perguntou quem era. Ele também, o, o, o, o samaritano que levou o sujeito até o, a hospedaria para curar, também era uma pessoa pensando em amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Ele se colocou no lugar do Senhor que tinha sido assaltado. Então, a, a parábola do bom samaritano re, resume bastante tudo aquilo que Jesus pregou. Né? O, o dinheiro que ele deu. Ele não perguntou quanto ficaria para depois. Ficou caro. Não. Faça o que ficar mais eu reembolso. Desapego. Então, a parábola do bom samaritano, para mim, é a, a perfeita. Onde tudo que nós podemos pensar no que Jesus pregou, a parábola resume bastante. Não que as outras colocações não se façam também. Mas, o Jesus, nós não vemos ele como um agitador. Sempre, nas, na, na, na, nas falas do Evangelho, nós não vemos Jesus agitando nada. Nós não vemos Jesus instigando a violência tanto é que eu vejo aquela passagem que Jesus expulsou os vendilhões do templo sendo Jesus essa figura que é essa esse ser de bondade ele não levantaria a mão para ninguém ele pode sim ter sido um pouco firme um pouco duro mas não expulsar conhecendo Jesus como nós conhecemos ele não instigaria esse tipo de violência ele também não, não... Não instigou o povo a fazer reivindicações. Né? Podemos ver nas passagens. Não havia, nas falas de Jesus, reivindicações. Também não carregou a cruz de ninguém. Ele simplesmente ele disse, pegue o seu fardo e me segue. Ele não prometeu nada para ninguém. Ele simplesmente pede, pegue o seu fardo e me segue. No capítulo 6, específico, aqui, o Consolador, o Cristo Consolador, fala sobre isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vemos aqui essa colocação que eu fiz, que ele não promete nada para ninguém, mas ele demonstra, ele é exemplo. Ele não ficou só na fala. Ele deu exemplo. Muito mais importante, às vezes, do que fala. Então, ele nos ensinou como a, a, a frase é Jesus mestre do amor e do perdão. Eu vou começar falando aqui. Uh, ele nos ensinou a amar. Uh, na Santa Ceia... Uh, um dos, dos discípulos perguntou para ele, e agora, quando nós sairmos para fazer as pregações, como que vamos nos reconhecer uns aos outros? Jesus simplesmente fala assim, por muito vos amardes uns aos outros. a demonstração de carinho, demonstração de que a, a, a pacificidade, sermos todos pregadores da paz, é fácil reconhecer. Do capítulo 10, de novo, bem-aventurados são os misericordiosos. Nós já ouvimos falar que nós não sofremos, não recebemos castigo, mas muitas das vezes nós temos aquela que nós aprendemos ou por amor ou pela dor. Eu prefiro ver o amor como sendo melhor do que o sofrimento. Se nós encararmos o sofrimento como sendo um aprendizado, ele não dói tanto. De novo, né? Jesus ensinando nós a amarmos ela. É a lei de causa e efeito. Se eu não amar, se eu não fizer o meu papel, eu vou sofrer as consequências da causa e efeito. No capítulo 11, como eu falei da referência, capítulo 10 e capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item 1 desse capítulo, é, o relato é o seguinte. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão. Mestre, vejam lá, mestre, qual o mandamento maior da lei? Como se eles não soubessem, né? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Esse o maior e é o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo, então, é fazer pelos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem. Simples assim. Mas é fácil? Não. As diferenças que nós temos uns para com os outros no nosso dia a dia... Ainda faz com que nós ainda nos, nos coloquemos com orgulho, com o nosso ego, a nossa vaidade um tanto quanto aflorada ainda. Mas é só abrir os olhos, é só se ligar naquilo que nos rodeia. É tudo aprendizado. Aconselho a respeito à política. Por quê? No item 5 é assim. E tem cinco desse capítulo, 11 primeiro. Devemos, a, a, perguntaram os doutores da lei, perguntaram a Jesus, né? De novo, aquelas pegadinhas. Devemos pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, que conhecia a malícia deles, respondeu, Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas usadas no pagamento do tributo. E eles, apresentando um denário, que era moeda na época, né? perguntou Jesus, de quem são essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhe Jesus, dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, diante de todas as colocações que nós fazemos em relação a cada capítulo do Evangelho, todos eles têm um ensinamento profundo. Uh, ele não pediu para que não pagasse, mas também que pagasse. De quem que é a, a, a face estampada na moeda? De César? É César. É Deus o que é de Deus. O que eu sinto? O que eu tenho para com o meu próximo? O amor? Coisa de Deus. Ele nos ensinou a perdoar. O perdoar é uma, uma situação um pouquinho mais difícil do que aquilo que nós pensamos em amar. né? Mas continua dizendo. Mestre né? do amor e do perdão. O perdão, voltando ao capítulo 10. É, Bem-aventurados os misericordiosos. Por isso que eu falei as bem-aventuranças. São oito bem-aventuranças e todas elas têm um ensinamento muito profundo, ao meu ver. Do item 1, se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Agora, numa das passagens também, Uh, um dos discípulos perguntou para Jesus: Quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus falou, Ele disse: 'Sete vezes'. Jesus falou: 'Sete não, 70 vezes 7.' Vamos fazer uma conta rápida: 70 vezes 7 dá 490. Brincando, se nós perdoarmos uma vez por dia, um ano e pouco, não dá dois anos, terminou a nossa cota? Não, né? Mas aí, uma vez perguntaram para o Chico Xavier, o que se, para ele perguntar para Emmanuel, o que ele achava dessa questão de 490. Emmanuel falou para Chico, 490 é cada tipo de perdão que se deve dar. Então, olha a extensão dessa colocação. Perdoar sempre. Perdoar sempre para quê? Deus nos, também nos perdoe é, agora por que que Jesus então colocou perdoar 70 vezes sete vezes não só da forma como eu coloquei do item 5 a resposta também reconcilia-te com teus adversários reconcilia-te mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estais a caminho para com ele, e não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e sejais colocado em prisão. Reconciliar por quê? Eu tenho que acertar entre o meu adversário, mas não posso esquecer que se eu falar em termos de inimigo, meu inimigo, eu também sou inimigo de alguém. Quantas vezes nós vemos em velório familiares desesperados porque faltou uma conversa para aquele que acabou de desencarnar. Essa é a colocação. É o exemplo, um dos exemplos, né? não o único, que Jesus fala para que perdoar 70 vezes 7, mas ao mesmo tempo reconciliar-se com os seus adversários. Qual é o problema que nós tivemos com um parente, pai, irmão, em que nós não pudemos nos reconciliar? Agora, uma colocação legal também que eu vi aqui é do livro O Consolador, a questão número 338. Mas e se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade? Eu vou lá pedir perdão, vou tentar reconciliar, ele não aceita. Aí pegou, né? Não. Claro. Claro. Cada um tem a sua forma de enxergar as coisas, mas assim, é, eu fiz o meu papel, eu fiz a minha parte. Se ele não aceitou, é, guardar, o, guardar o rancor, guardar a raiva, é, não perdoar, é algo que fica dentro de mim, dentro do meu coração, ocupando espaço. Por isso que eu tenho que perdoar, pelo menos a minha parte eu fiz, aquilo já não, não pesa mais na minha consciência. Agora, uh, do capítulo 12, amai os vossos inimigos. Esse também é complicado. Mas ao mesmo tempo, como eu já citei, né? Os vossos inimigos: mas eu não sou inimigo de ninguém, Será? Eu sou amado por todo mundo, ninguém tem diferença comigo. Eu vejo os meus inimigos, mas quantos que, que eu sou inimigo também e que eu não sei? Então, amar os vossos inimigos poderíamos dizer que é uma troca. Amar os vossos inimigos do, ainda do capítulo 12, tem uma colocação que é bastante interessante. Uh, o que nós faríamos se nós tivéssemos nas mãos a possibilidade de, de, de decidir a respeito de alguém que nos fez o mal? De alguém que nos prejudicou ou financeiramente, ou moralmente, ou cometer um crime contra um ser, um, um, um parente. O que é que nós faríamos? Que que nós, como que nós reagiríamos? Como inimigos? Amar os vossos inimigos. Nós temos exemplos. É, alguém deve se lembrar daquele casal japonês, o sobrenome, acho que era Ota, que assassinaram um filhinho deles. Eles fizeram, o casal fez questão de ir até a cadeia, depois de passar um tempo, claro, é, perdoar o assassino. Quantos de nós teríamos essa coragem, essa vontade? Aqui a referência é só do assassinato, mas quantos de nós teríamos uma ofensa? Uma ofensa simples, que o nosso ego às vezes se sente machucado. Quantas vezes nós teríamos essa chance de perdoar? Nós temos várias oportunidades de pedir perdão e de também aceitar o perdão, que é o mais importante. É, Para que nós possamos saudar os nossos débitos nós temos débitos depende de nós a avaliação do tamanho de cada débito e não avaliar o outro por isso amai-vos uns aos outros eu também sempre gosto de colocar uma frase de Jesus onde ele diz amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei eu sempre gostei de colocar no presente amai-vos uns aos outros assim como eu vos amo ele está aqui ele está presente entre nós então Ele continua nos amando. Né? Não só entre nós, seres humanos, mas também Ele. E o, o, o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como fazer para perdoar as dívidas se é, a referência que eu fiz ali atrás é com relação ao outro não aceitar? É, uma, é uma, uma situação em que é uma troca? Não. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos deve. Então, não é eu preciso perdoar primeiro, não esperar que o outro me perdoe. Eu preciso me reconciliar primeiro. Não esperar que o outro morra e depois eu vou lá me arrepender com drama de consciência e o que fazer? O que fazer? não tem mais o que fazer, pelo menos nessa vida não tem mais o que fazer, né? Nós levamos para o futuro. E, por fim, o que ele disse, a última frase que ele disse na cruz. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Até lá, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele ensinou, a, a, a beleza de todo o ensinamento que ele nos trouxe, Aquilo que até hoje, se nós ficarmos atentos, né, ficar um pouco longe das mídias sociais, nesse aspecto, de, de, não só de curiosidade, mas prestar um pouco mais atenção naquilo que de bom está acontecendo no planeta. Nós né? nos, nos ligamos em muita coisa que não, não nos diz respeito, não nos interessa. Vamos nos ligar em tanta coisa boa que anda acontecendo. Né? O que vende... Mas são notícias ruins desde que a gente cumpre. Então, quando ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha a grandeza e a importância dessa frase, né? Ele, ele nos amou de tal maneira que a frase mestre do amor e do perdão amou-nos o suficiente para nos perdoar. E o que que nós estamos fazendo hoje? uns para com os outros amai-vos uns aos outros assim como eu vos amo no domingo foi comemorado né, o aniversário dele o nascimento de Jesus eu tenho uma, um pequeno texto que é o relato de cada personagem quando perguntaram para eles é, onde e quando nasceu Jesus para você Perguntaram para Maria Madalena. E ela vai responder: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza, de santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Aí vem São Francisco, perguntaram para ele, né? Onde e quando nasceu Jesus?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 Veja o que acabou de dizer aqui a, a resposta de São Francisco. Abandonou tudo, o próprio sobrenome. Quem conhece a história dele sabe. É, o desapego que ele teve em cuidar do próximo. Ele foi canonizado dois anos depois da sua morte. Em 1226, 1228, a própria igreja percebeu que estava perdendo os fiéis pela, pela forma que a igreja estava agindo, né? E ele, com toda aquela simplicidade dele, ele estava rebanhando os fiéis. O lado dele, mas também ele não, não se apartou da igreja. O lado dele. A igreja canonizou, trouxe para junto deles, novamente, né? Para junto da igreja, Francisco de Assis e os fiéis. Perguntaram para Pedro, né? Quando. E onde nasceu Jesus? Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntaram para Paulo de Tarso. Acabei de fazer a referência, né? Quando e onde nasceu Jesus? E ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco,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 Perguntamos a Lázaro Onde e quando nasceu Jesus? Jesus nasceu em Betânia Na tarde em que ele visitou o meu túmulo E disse Lázaro, levanta-te Neste momento Compreendi finalmente Que ele era a ressurreição da vida E aqui O mais importante Perguntaram para Maria de Nazaré Onde e quando nasceu Jesus? Jesus nasceu em Belém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 Onde e quando Jesus nasceu para nós? Uma reflexão bastante simples, pois, pois falar de Jesus é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito complexo, diante da grandeza de Jesus. Simples pela simplicidade, pela humildade, pela, por tudo aquilo que ele pregou. Mas é complexo por tudo aquilo que envolve o nosso comportamento diante dos ensinamentos dele. Então, da mesma forma que ele acalma, acalmou lá, quando ele estava no barco, a tempestade, ele acalma a tempestade dentro de nós. Quantas vezes que nós não nos sentimos um tanto quanto desamparados, mas se nós nos ligarmos a ele... Nós vamos perceber que Ele está sempre nos auxiliando. Então, que nesse ano que começa domingo, que nós possamos continuar a levar as mensagens de Jesus para as nossas vidas. Porque entra ano, sai ano. Para nós não muda. As mensagens são sempre as mesmas e sempre atuais, embora tenham sido escritas há dois mil anos atrás. Então, que Ele possa continuar nos abençoando, continuar guiando os nossos passos. Que ele nos abençoe. Que assim seja. Obrigado a todos pela presença. E que tenhamos um ano bom.